Vamos às comidas comigo Finges que é nada contigo Sei que tu me amas e queres ficar comigo Vamos às comidas comigo Comidas comida